Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje que eu vou passar aqui pra vocês é sobre livros do mês é, Livros que eu comprei no mês de setembro Daí eu peguei todos os livros que eu comprei no mês de setembro e eu quis mostrar pra vocês Porque são livros que eu amo, de paixão e alguns eu vou recomendar pra vocês Vamos lá Eu resolvi fazer de livro porque Uma, eu gosto muito de livro, tá? Dá pra ver aqui, mas não tenho tantos Tá, mas eu gosto bastante de ler A segunda é que eu vou fazer de comprinhas no mês Só que particularmente eu não gosto muito de ficar fazendo esse negócio de comprinha no mês Opa, tá? Não quero ficar tá mostrando Mas coisa assim, tipo coisa de decoração, coisa assim fofinha, bonitinha Ou livros, eu gosto bastante de ver tipo outros youtubers fazendo esse tipo de, de conteúdo Então eu pensei, então eu vou fazer mostrando meus livros então espero que vocês gostem desse vídeo <risos> Bom, eu vou começar com os dois livros chegando no Brasil Um se chama A Princesa Adormecida Da Paula Pimenta E o outro se chama A Peças Infernais Seu Anjo Mecânico da Cassandra Clare Clare, não sei Esse daqui, Paula Pimenta, eu gosto bastante dos livros delas Porque eu sei que é romântico e muitas pessoas falam oh, Meu Deus, é muito drama Muito, muito, muito drama muito, uh. Eu também acho muito uh. Eu quando li esse aqui, depois eu fiquei muito uh. Mas eu gosto muito da leitura dela Tipo, de, de ficar lendo Porque é bem... é fof... Fim, mesmo assim, bem fofinho dentro do livro, né, dentro do livro o livro em si, essa nova coleção dela que não tem só esse, tem da Cinderela, alguma coisa, e também daí da Pequena Sereia, que eu não sei o nome pra adolescente, românticas bonitinhas tem, então é, a Paula do Pimenta escreve pra esse tipo de, de livros, esse daqui é a Peças Infernais do Anjo Mecânico eu estou quase no final já, ainda não li todo Da Paula do Pimenta já li em três dias então, tipo, é fácil de ler é rápido e... e, e você gosta só por um momento e depois no final você fica tipo, que amor, acabou O livro da Paula Pimenta é bem rápido de ler E esse daqui, o de Mecânico, é muito da hora, muito legal Eu não sei quanto tempo eu tô lendo esse livro Eu comecei no final de setembro, quando eu recebi mesmo, quando eu acabei de ler O da Paula Pimenta eu fui pra esse livro, porque eu sabia que tem mais páginas Eu falei, vai demorar mais de ler, então eu vou, vamos lá Eu sou praticamente quase no final, tá aqui, ó Só falta esse tanto aqui pra eu ler E tita Tá lindo, maravilhoso até agora Eu quero logo os dois próximos livros Que é O Príncipe Mecânico e A Princesa Mecânica Então até agora eu tô gostando Pé <risos> tá contrário Então até agora eu tô gostando bastante desse livro Mas eu, depois eu não sei Vou deixar o melhor pro último E agora eu vou mostrar esse daqui Que chama Funny da Pixar Eu gosto muito de ver cunho, Mas eu prefiro mil vezes um rascunho Do que um desenho já pintado assim Já feito e tal Esses aqui ó é cheio de rascunho da Pixar sobre todos os filmes que eles fizeram da animação. Ainda não li, tro... é, ainda não li todo. Assim, ele não é. Não tem muitas frases. É, não é um livro de ler. É só de você ver, admirar mesmo os rascunhos que eles fizeram. Algumas páginas tem, tipo, uma explicaçãozinha, assim. Os dois últimos livros que eu amo. Ah, eu só amo esse aqui de paixão. Esse aqui nem tanto mas essa aqui. É e pior que esse daqui foi mais caro que esse É os quadrinhos da DC Cop Tipo, tá tudo em japonês, mas é, é o que eu tô falando no momento Vamos começar pela Harley Porque tipo, o da Harley é o que eu fiquei assim Fiquei em comprar os dois Mas no final eu falei da se eu vou comprar os dois mesmo Esse é o quadrinho da Harley Kina é... Então tem tipo, vários quadrinhos assim E todos são em japonês Olha a parte que eu fiquei maluca quando eu vi essa parte. Eu não sou fã, tipo, demais da Alequina, né? Depois dos esclavos suicídio, tem até um negocinho aqui falando dos escolhidos suicídio e tal. Ela me chamou mais atenção. Mas antes mesmo, pra mim, era apenas a namoradinha do Coringa Tipo, apenas Enfim, eu peguei e eu comprei esse daqui e, e eu gostei bastante Eu achei muito fofinho Achei muito, muito legal também Ainda não li tudo Ainda tem que ler tudo <risos> Tipo, eu comecei a ler só um pouquinho Porque eu falei Não, não vou ler tudo Não vou ler tudo Vou deixar acabar aquele outro livro lá do as peças infernais E eu vou ler esse aqui, só esse daqui Pra eu prestar bastante atenção Porque é tudo japonês E talvez não entenda muito nada O que eu fiquei mais emocionada foi que é o processo Desde o rasgo que eles fizeram um contorno, o final colorido, e eu fiquei tipo: Pode virar pôster essa, essa parte? Eu posso recortar e colar na minha parede. Não sei se não tem só os quadrinhos da DC Comics, é, né? No caso eu mostrei de Itá, e a Liga de Justiça. Tem outros a Marvel também. Então tem os X-Men, o Homem-Aranha, o Deadpool. Então, se você mora no Japão, vai numa loja chamada Village Valley Village. Não sei qual que é o nome, mas eu coloquei na tela. Pelo menos só lá eu achei esses quadrinhos. Então.. Ah, umas pessoas já devem saber quem gosta de quadrinho, mas se você gosta de quadrinho, vai nessa loja que você vai achar esses quadrinhos super-heróis. Então, gente, esse foi o meu vídeo aqui mostrando meus cinco livros que eu comprei nesse mês de setembro. Nesse mês não, no mês de setembro, né, que já passou. Agora é outubro. E se eu tiver mais livros em outubro, novos, assim, pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês, né. Porque não é todo mês que eu tenho grana pra ficar comprando. <risos> então é isso, então se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo também. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais. Tchau! Nossa, eu coloquei a mão na câmera <risos>